Fala galera, beleza? Aqui quem fala com você é o Thiago TGS na trilha, mais um vídeo pro canal, e hoje nós está com plena terça-feira, o velho de shortão, olha a situação do rapaz, de shortão, é o cachorrão, é o cachorrão, olha, olha. <risos> cachorro, Ô, Bruno, o Bruno você o velho de cachorro? vai ficar é cachorro. tudo pra ele é cachorro, daí cachorro, e quem que tá aqui com nós? Olha só! Se via, se Jonathan! E sua? Como que você vai chamar da moto? Frankenstein. Frankenstein, o que, que é a tua moto? Fala pra gente, qual que moto uma que é? Que, que moto que é essa? Fala pra gente. É uma Falcon. É uma Falcon um de tornado e um banco tudo regaçado. Pensa, ó, olha o banco do rapaz. Não tá terminado. Não tá terminado, mas olha a Falcon. a Falcon não é top, cara. Tá forte, criança ou não? Tá? E olha o véio sofrendo lá. Nossa, aqui é Rapaz do céu, que tamanho de motor Bora Vamos dar uma olhada como que tá esse brinquedo andando Ele veio chamar a gente para dar uma voltinha Vamos dar uma acelerada aí, vamos aqui numa ruinha de trás aqui E vamos ver como vai sair esse esquema aí E o velho na cagada chegou aqui e vai junto com nós Vamos dar um balãozinho e vamos ver como vai ser, beleza? Fala aí É isso aí, rapaziada não deu pra fazer vídeo final de semana. Não deu pra fazer vídeo final de semana porque tava cozido. Na verdade, tava cozido mesmo. Fiquei em casa de boa. Aí. Aí, aí o compadre ali pegou, apareceu ali e falou: Vamos dar um balãozinho? Eu falei: Vamos, mas. Aí ele brincou: falou Poxa, plena terça-feira. vai Não dá nada, mano. O importante é deu uma chuva. Deu uma chuvinha. E nós estamos vendo, ó Aí ele veio testar a moto que ele pegou agora A Falco. Nossa, é muito forte, cara Olha que forte eu já acho forte Imagina as 400 aí Nossa, é, é outro É outro tipo de brincadeira como teve um inscrito aí, um colega nosso aí que perguntou a respeito da falca. A Falco é um tesão de moto, cara, só que em passeio Pode olhar aí, ó, ela é pequena Adaptou a roupinha da Tornado ali ah. Ah. Vira aí O velho já tava indo pro outro lado Ó, chuvão vindo lá, ó. Aqui tá marcando chuva pra caramba já. Tá até escuro pra lá. Ai, vai pra lá, viado. Que susto, mano. Quase foi pro groto. vem o velho. Cadê o velho, mano? Vamos, velho. Os velho. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Deixa a minha mãe ver você fazendo essas peripécias, peripécias, alguma coisa do tipo. É rapaziada. Bem nessa curvinha aqui, uma vez o Rodrigão passou reto. Pensa no capote, cara, pai, o fogo não se machucou Ainda bem, né? Só dando aquela Aquela voltinha de boa Opa, miséria, o cair, caiu Não deu, ó galei. Vai, viado ali na reta você dá uma puxada nela para ver se ela é ai que fresquinho que tá rapaz do céu, faz óleo lá né? não faz trilha assim fresquinho Ixi, tava um calor que eu vou falar para você hein Pô, aqui é bom aprender prender a empinar será que plantaram aqui? É É rapaz da Farco Ih, rapaz do céu Vamos ver se nós vamos sair dá um grauzinho Treina. treinando Mano, saiu o banco do rapaz. Velho, bora lá, bora lá, bora lá. Que que é isso, rapaz? Você perdendo o banco, louco. Olha lá o banco dele, cara. ó Aí sim é forte. Você perdeu o banco, cara. aja a bunda aí, cara. Vixe, rapaz do céu, o bichinho é forte. Hein? Vou falar para C. Viu? vou falar pra você se colar. Ciclo... Ah, mas sai o banco, mano. Não tem nem como puxar. Pô, aqui não tá plantado, não, né? Aqui foi coído, né? É que a queda de naiveira tava seco, né? Agora parece que tava meio coisado. Vamos dar uma voltinha nesse brinquedo pra ver. Ela dá 120 ou não? Tem freio? Tem freio. Rapaz do céu, que forte. Só... Nossa, porra! Rapaz do céu. Beleza na força? Ai, ah, meu Deus do céu! Ah, louco, velho! O banco do rapaz tá saindo do lugar. Vai, vai cair na valeta aqui? O meu capacete não tá ajeitando. Ai, ah, vou virar de costa. Rapaz do céu. É muito forte demais. Viu? Passa, passa do, do, do troço, cara. O troço é muito forte. Cara, aí tá um brinquedinho falando sério. Meu Deus, cara. Nossa, <risos> velho. Olha. Fala sério. on é tonight, dancing dark, real my god, Agora o compadre vai dar um balão na, na xtezona pra falar se aprova a xtezona. De okay, tombo? De tombo? Vamos organizar aqui. O senhor vai querer subir? Que poste? Bora, <risos> oh, velho. Tem coragem. Eu não tenho coragem de tá puxando com pressão. Ó, velho, <risos> oh, não é que tá indo longe? Foi o velho. Ai, senhor do céu, toma conta. O velho vai aprontar alguma. E veio o velho passando dentro das valetas. Olha que perigo! Meu Deus do céu. Velho, Nossa, Eu que não gravei. Olha ah, o velho tentando empinar. Ai ah, meu Deus, que perigo! Olha ah, a tentativa. O velho ah, quer aprender a empinar. Ele disse que quer aprender a empinar tá tentando Aí sim Não vai tentar empinar mais? Ah, louco, hein Tá afogando Eu vou ter que fazer o pistonete mecânico, nela né? também Eu tenho que fazer o pistonete mecânico, né Topo empinar Cara, você puxa, Rapaziada, você tá tem. tudo meio louco O velho tá tentando empinar, dá uns graus Não sei o que tá dando a cabeça desse velho aqui O que tá acontecendo com você? Eu sou cachorrão Você é cachorrão? Então <risos> manda um abraço pro Bruno Mosque Bruno, cachorrão, um abraço, tamo nessa ah. Isso aí, cachorro E daí, a moto filé? <risos> Top, hein Boa pra grau filé, cara Nossa Só puxar e levinha, cara, não é igual o Falcão ali que tem que puxar com força Ó, oh, Falcão é, é brutalidade, né? né, o troço é oh, louco, cara, não, Vou falar pra você é O que essa aqui você manda a mão, você sente uma puxadinha, mas é por causa que ela é leve Mas a outra ali é forte pra caramba Deu até pra suar um pouco, ó Pelo amor de Deus um pouco? E o tempo vindo, ó, a chuvona vindo lá Agora ele vai dar o grau na, na, na moto do banco de espuma Nossa, todos os bancos de espuma Que grau, hein Forte, Pensa num bicho forte, troça aí. Olha o cumpade, ó, compadre. rapaz, falcona. Tão... Opa! Vocês não estão ligados! Eu tava trabalhando, eu tô de calçadinhos, ó. O velho chegou de short na oficina agora lá falou, vamos dar um baú, vamos. O compadre tá com o uniforme de serviço, olha só pra você ver. Não dá pra entender, rapaziada. banco novamente. Vai destruir o banco? Vai. Rapaz do céu, o troço é muito forte. É forte demais. O que o senhor tem a dizer? O, que o senhor tem a dizer a força da moto? Eu não tenho mais que Não? Não, só na tatu. Só na tatu? É que essa aqui já é treinada, ela é ensinada. É treinada e ensinada? Só falta falar. Ela deita quando ela quer. Ah, ela fica deitando? Deite, Cansou, sempre. deita. Deita sempre capacete. Meu Deus do é, céu. Nossa senhora. E se ele acha uma valeta ali, cai um capote? Não. viciado Então agora nós estamos indo de volta para oficina. Já deu para testar Falcona. Ah, bota a marcha, velho. Ah, é isso aí, rapaziada. Se gostou, já deixa o like, se não for inscrito, se inscreve no canal para dar aquela força e bora pro próximo vídeo. Track Quase foi o toco.